Olá, gente amada. Eu resolvi gravar esse vídeo, sentir de coração. Esse vídeo é para você que precisa co-criar a sua sobrevivência, problemas de saúde, você que foi desenganado pela medicina e para você que quer manifestar o seu sonho, para você que quer co-criar algo novo. Assista, você vai gostar muito. house house house Oi, gente, tudo bem com vocês? Paulo César Oliveira. Eu trazer aqui uma visão sistêmica, xamânica a visão do despertar, que é esse o meu trabalho. Para você que me conhece, não há novidades. Para você que não conhece, meu trabalho Paulo Sérgio Oliveira, com dois Hs no final. Eu sou professor de xamanismo, de constelação familiar, trabalho com a visão do despertar e me enquadro dentro da psicologia transpessoal. ok Vou trazer aqui um quadro de algo que está muito moderno hoje, principalmente nos Estados Unidos, nos grandes burus da nova era, algo que eu já tinha Explicado para os meus alunos, mas que eu não tinha tornado público, da manifestação, do realizar, do fazer, do acontecer, do co-criar. Os grandes quânticos falam tanto aí, Hélio Couto, Amity né? esse pessoal fala da co-criação. O que é a co-criação? Eu trazer algo para ser materializado e manifestado no mundo físico. Seja na saúde, no relacionamento, na plenitude, nas finanças. Como isso acontece? Isso está em completo alinhamento com a neurociência. Portanto, eu espero que vocês recebam isso e tragam isso para dentro de vocês. Ok? Tenta ver também uma aula minha falando sobre a cartografia da consciência, como é que se manifesta, corpo físico, energético, corpo emocional, que é o corpo manifestador, corpo mental inferior, mental superior, espiritual e os corpos de consciência. Tem vídeos meus acontecendo por aí, tá bom? Mas vamos trabalhar em cima disso? Da manifestação. Na própria palavra manifestação, ó, ação. Mas não é a primeira etapa. Você quer sair de uma doença? Ou você quer realizar o seu sonho de comprar. O meu é um motorhome, eu quero viajar o um mundo em motorhome. Mas você quer comprar um barco, ou você quer comprar uma casa. Ok, tanto faz, um carro. Aí tem gente que não tem carro. Você pensa nisso. Como explicam os antigos que trabalhavam com o inconsciente, que chamava-se de subconsciente, como Joseph Murphy, que escreveu um livro maravilhoso em 1970, O Poder do Subconsciente, você vai dormir, Manifestando aquilo, né? Olhando, você entra no site do carro que você quer comprar. Vamos ao carro, por exemplo, ou do barco. Você vai nas lojas, passa nas lojas, você procura se informar para alimentar de informação. A informação é importante nesse momento só, para você saber o que você quer criar, certo? Para você ter mais detalhamento. Tá certo isso? Tá. Essa receita nós usamos. 60 70 para cá do Joseph Murphy vale, tá? Mas vamos lá. Vou resolver isso. Você é o que você sente. Não basta só eu pensar. Eu preciso pensar com o meu corpo emocional. Porque o corpo emocional o corpo físico, um. Corpo energético, dois. Corpo emocional, terceiro. Entre ele e é o corpo mental inferior, que é o racional, e depois tem o mental superior, que é a manifestação. Depois que eu botei a informação para dentro, eu me absteio um pouco da informação e eu começo a sentir. Aí a psicologia chamou isso da visualização criativa. Você não é mais o que você pensa só, você é o que você sente. E na psicologia transpessoal a gente diz que nós somos os dois. Eu penso, eu me municio de informações, Pego o detalhamento, depois eu vou imaginar eu passeando no meu barco, no meu carro, pode ser? As pessoas me parabenizando, eu me divertindo, eu vou sentindo aquele dia de sol no meu barco, eu vou sentindo a minha viagem na estrada e todo mundo falando, parabéns, Paulo, pelo seu carro novo, pelo seu barco novo, ok? E vou sentindo isso. Agora, uma etapa que as pessoas não estão, então a primeira etapa é Pensamento. Pensar, né? Pensamento e emoção, aqui sentir, Certo? É um sentido. Tá certo isso? Tá, perfeito. Mas o que há de mais moderno... Estava faltando aqui, ó. Pensar. Ação, né? Manifestar, ação. Meditação. Concentra, ação. Sem ação, eu falo muito isso para meus alunos, meus seguidores, meus ouvintes da rádio, meus leitores. Sem ação, não adianta, eu preciso partir para ação. Como é que essa ação o nosso exemplo do barco do carro? Eu começo a olhar os carros, eu vou nas feiras de motorhome de carro, eu vou nas feiras de barco, eu começo a ver quanto custa, eu começo a olhar para o meu salário, eu faço um planejamento de quanto eu vou conseguir ganhar por mês, guardar por mês para comprar, se eu vou comprar um consórcio. E eu vou atrás disso e realizo. Então, com a minha consórcio, eu vou para consórcio. Eu vou lá e compro o um consórcio. Faço a ação de cortar outros gastos, como eu fiz, não é para mim é isso. Cortar outros gastos para eu ter dinheiro para pagar a prestação do consórcio, por exemplo. Eu estou na ação, não estou? Mas o que há de mais moderno está é daquilo. Usando os neurocientistas, cientistas. Isso é muito 2022. Não se falou nisso do Brasil ainda. O que é? O ser. Muita gente vai bem aqui, vai bem aqui e não vai bem aqui. Sabe por quê? Porque aqui não é regido até aqui, até aqui. Eu tenho influências inconscientes. Eu tenho aí coisas presas com os ancestrais que não tiveram, um campo de culpa, ok. Mas aqui o meu inconsciente pega forte. Aqui eu vou ter que olhar, vou ter que fazer uma constelação, uma boa psicoterapia, né? uma expansão de consciência conhecendo, conhecendo o meu lado consciente e inconsciente. Eu me com a constelação. Porque esse ser aqui... Você pode, você vai precisar. Olha uma das leis da constelação. Pertencer. Para você. acontecer. Esse ser diz respeito a você se sentir merecedor. Porque existe a síndrome do farsante pessoas que estão realizadas, mas ainda falta um pouquinho. E essas pessoas acabam. Saindo da carreira, desistindo, mesmo conseguindo um bom resultado. Porque essa pessoa não se sente pertencente a esse merecimento, a esse mérito. Isso é tomar a força da mãe. Você tem amor interrompido de manhã no seu campo? Os consteladores sabem do que eu estou falando, os meus alunos sabem. Você precisa se sentir merecedor, vivo, realizador. Você sabe cobrar? Você sabe receber presente? Você sabe receber amor? Será que sabe mesmo? Você sabe agradecer, Agradecer? Sim. Você sabe agradecer? Será que sabe? Você é grato pelo dia a dia? Essa é a grande novidade. E a maior dificuldade, por isso que o topo da pirâmide, o biquinho, está com poucas pessoas, por isso que é o bico da pirâmide. Dos que realizaram, dos que, dos que co-criaram, dos que manifestaram, porque aí entram as leis do inconsciente. Vamos lá de novo? Pensar é fácil. Ação, já 30% está na ação. Muita gente não vai para ação. Hã? Muita gente não consegue nem sentir, é só pensar. Então, não, aqui vai: ó. 50% consegue pensar. 100% consegue pensar. 50% já não consegue sentir. Estou para falar aqui mais uns. 10%, vamos trocar para 60% com ação? Agora, ser é para 1%. Porque são pessoas que vão conhecer as suas sombras, como Jung dizia, conhecer o seu inconsciente, conhecer a su... lidar, aceitar as suas deficiências, seus medos, suas carências, suas incompetências. A ferida sagrada que eu falo tanto do chamanismo. Isso aqui é para gente grande. Mas você é gente grande. Não esquece disso, você é a manifestação divina. Você é a força. Eu estou te dando uma informação preciosa, repito, que há é de mais moderno, que os grandes gurus que hoje, né, estão nos Estados Unidos, que lá é o beijo do nascimento de novos movimentos, estão falando os neurocientistas do ser. Só que eu estou trazendo uma ferramenta para você conseguir, E né? é até ser, acontecer e agradecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, estou trazendo realmente a maior das ferramentas de co-criação, ok? Pense, sinta todo mundo, sinta-se dono do que você co quer co-criar, vá para a ação, você já entendeu como, fazendo, acontecendo, reduzindo o gasto, tal, tal, tal, tal, e vá conhecer as esferas do inconsciente que não te deixam ser, não te deixam merecer, não te deixam manifestar, não te deixam receber, não te deixam agradecer, para você pertencer acontecer. E depois, como eu, agradeço a você, agradecer, porque agradecer é fazer a graça divina. Descer. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei. Gratidão, house house